Galera, uma das coisas que eu mais tô curtindo fazer relacionado a caixas de skins CS É fazer batalhas abrindo essas caixas aqui no K-Drop Cara, na moral, todo mundo parece que tá gostando muito de abrir essas caixas Nesse modo batalha Toda hora tá rolando, tipo assim, dezenas de batalhas E hoje eu vim fazer algumas, então me desejo sorte Porque o negócio vai ser doido Só que no K-Drop que você consegue fazer também batalhas de graça Na moral, o site é muito top, o link tá na descrição Além disso, você tem vários sorteios que rolam aqui no site Diariamente, semanalmente Tem diversos sorteios de facas que estão aí na tela, ó Nesse momento rolando um sorteiozinho aqui, ó de duas facas iradas Se você quiser adicionar saldo no key Drop, Você clica aqui, adicionar fundos E você pode usar o código LOGIN Pra garantir 10% de bônus Vou começar com as batalhas Vou criar uma batalha aqui Que vai ter três caixas Serpent pra começar e uma caixinha round leve pra finalizar Eu gosto de adicionar bots aqui direto Pra já ir automaticamente começando a batalha Não ter que esperar nenhum player E tá tudo pronto, meus amigos Vão ser quatro caixas As três primeiras é só pra testar E a última para é pra ver como é que tá realmente a sorte nossa, Lightning Strike e Vulcan, mano Vulcan, os Card, mas eu dropei uma Lightning Strike Já de cara, ganhei, ganhei, velho Isso aqui tá, tá garantido já Meus amigos, a Lightning Strike Infectory New Tá custando 788 dólares Tá pega, tá cara a bichinha, hein, mano E agora é onde pode dar ruim, mano Pode dar zica, se o bot dropar alguma coisa muito boa Não dropou nada muito bom na caixa da round Eu levei tudo, comecei aí com a primeira vitória Ganhando muito, 1.600 dólares Eita pega, olha essa batalha aqui Que eu vou entrar, mano eu vou destruir esse cara, velho. Nossa, vai começar com uma caixa lore. O que, que é essa batalha maluca? Começa com a caixa mais cara, meu Deus. E tome algo é que é mas ele dropou uma baioneta lore que é 50 dólares mais cara. Meu Deus do céu. Três caixas Arrow. Começamos com a AK. Neon Rider igual, dos dois lados mesmo. Float, mano. Ele tá na frente, indo por 50 dólares. Na moral, vai. Beleza, dropei uma luva. Aqui acabou. <risos> Que acabou, meu amigo. Já era. É só dropar algo igual a ele que eu levo tudo. Quanto custa a minha M4? <risos> Olha o lucro que eu já fiz com duas batalhas arriscadas. Meu Deus, mano. Cara, eu tenho certeza que ele vai criar outra batalha. Eu tenho quase certeza. Quer ver? Ó, tá rolando umas batalhas de graça também que você pode usar esses bilhetes de batalha para entrar, cara. É muito massa esse sistema do K-Drop. E ele criou outra batalha. <risos> Deve estar, tá, Cara, eu não vou participar dessa batalha dele, porque se eu perder, aí fica 0x0. Zero zero. Então eu prefiro sair na vantagem. Ó, <risos> oh, o bot, mano. Ele vai colocar o bot. Vamos ver se eu ganharia ou não. Ó, oh, só se vier uma skin boa do lado direito agora, é que a gente iria ganhar. Se vier uma skin ruim, eu ia perder. Eu ia perder a batalha, mano. Ainda bem que eu não fui. <risos> eu vou fazer mais uma batalha infalível aqui, mano. Eu vou fazer um x1 contra o bot. Oh, ou vai esperar um pouquinho pra ver se ele não entra, <risos> Ele não quis entrar na minha batalha, ele fez outra batalha com o bot Ficou com medo de perder, vamos rapelar Então o bot, ó, três caixas serpente Depois três caixas cobra, é pra dropar uma faca Numa dessas seis aí Não vou na primeira, beleza Vai, segunda caixa Só M4, velho, que isso Bora, bora, bora, bora, bora M4, só M4 É, hoje é o dia da M4, vamos lá, terceira Opa, quarta caixa, na verdade Navadia, tá lá na tela Beleza, beleza, beleza Tem três cobras, essa é a segunda ah, dropou uma navate também, cara. Tirou minha vantagem. Passou na minha frente, mano. Vai, última caixa de cobra cobre. Dei uma haul, mano. Uh, lightning Strike de novo, mano. Essa skin tá em todas, velho. Não é possível. Caixa haul, por favor. Flip lore, mano Ganhei com a lightning strike do bot Você tá maluco? 2 mil dólares de lucro, velho Na verdade, 1.300 dólares de lucro Caraca, eu nunca tive tanta grana Caraca, dá pra eu rapelar o site, velho 7 mil dólares E eu posso pegar o que eu quiser daqui Mano, nossa, velho Pena que essa gold arabesca tá muito cara, né, velho Se fosse Infector New, 7 mil dólares Eu acho que eu vou esperar ela cair Tá 8.500, mano Mas tá corrigindo o mercado O que você pegaria com 7 mil dólares no Keydrop? Deixa um comentário aí Abaixo, é claro que eu não vou pegar direto aqui Eu vou fazer um upgrade, porque vocês sabem que eu sou doido Né, mano? E agora eu fiquei curioso, mano Eu queria rapelar aquele cara, será que ele ainda tá fazendo Batalhas, mano? Eu acho que ele deve ter criado Outra, mano. Ó, vamos acabar com os sonhos desse cara aqui <risos> Vai, uma caixa cobra, não, na moral Eu vou rapelar ele, vai, rapela, rapela, rapela ah, duas skins iguais, mano Não, a dele tem float melhor Vou acabar com os sonhos desse cara aqui então, mano Ele criou uma batalha aqui com seis caixas Colocou um bot e eu entrei aqui de penetra Começou a batalha, vamos que vamos, mano Vamos rapelar ele, vamos rapelar os bots, vamos rapelar todo mundo Eu só quero saber de vencer essa batalha aqui Primeira skin, a casinha Veio uma Vulcan ali, mano, ainda bem que veio várias cards Segunda caixa O Alp, boa, foi a skin mais cara Terceira e última caixa, feng. Ah, mano, M4zinha Bem fuleira. O cara colocou uma caixinha que eu não sei de quem que é. Aqui ferrou, mano. que já era. Uh, passou uma urso E eu vim pra rapelar todo mundo e fui rapelado pelo jeito. É, infelizmente. Achei um cara que eu vou acabar com a vida dele agora, mano. Três caixinhas, três caixinhas. Pra sair rapelando. Vai, mano, vai, vai. Duas M4. Nada mal, nada mal. Vamos lá, segunda caixa. M4, de novo, melhor que a dele. Beleza, aceito. E a última caixa pra levar tudo. M4 é o nome dela. Rapelado. 1x1 um Cubote. Caixa da luva Vice. Se... Peguei uma luva Super Conductor, mano. Caramba. <risos> Mano, essa é a minha luva Tá ligado, velho? É a minha luva, mano Caralho, velho, Ô louco, mano Não acredito que eu peguei a minha própria luva, velho Qual é a chance, irmão? E ainda estou com praticamente 7 mil dólares Cara, eu fiquei muito curioso Pra saber como tá essa luva Nessa condição no CS2 Porque eu acho que ela tá bugada ainda Vamos coletar aqui e vamos dar uma inspecionada Rapidão? Não necessariamente eu preciso aceitar tá? Se você recolher um item aqui do K drop, Você vai receber uma proposta de troca E às vezes se você não quiser, você só só recusa a proposta, o item volta aqui pro seu inventário Você pode vender se você quiser Pelo valor que tá ali, 900 doleta, mano Ó, muito rápido, já chegou A proposta de troca aqui E ela é uma superconductor Battles Card Mesmo, vou inspecionar no CS2 <risos> isso, galera. Essa luva está em Battle Scard, mas você inspeciona ela no CS2 e ela tá bugada, mano. Ainda tá bugado, cara. Desde, sei lá, 22 de março, que foi quando o jogo foi lançado, né, nessa versão beta, as luvas continuam bugadas. Eu tô inspecionando uma luva Battle Scard que era pra ser, tipo, com bem mais desgaste mesmo, mas ela tá parecendo uma Factory New, mano. Eu acho que é um bug e vai resolver. Claro, tem que ser resolvido isso daqui, né, quando o jogo for lançado. Bom, galera, eu já tenho uma superconductor, então, por esse motivo, eu vou recusar a troca. E, mano, que lucro sensacional. A luva já vai voltar aqui pro meu inventário do K-Drop em questão de alguns momentos e aí eu vendo ela de volta e vou ficar com 7.500, 7.000 e sei lá. Na moral, esse foi o meu melhor episódio no K-Drop, cara. Eu lucrei muito, dá pra pegar muita skin irada. Eu vou pensar numa skin mais high tier pra eu retirar dessa vez, tá? Pensando no CS2, então deixa nos comentários qual skin você acha que eu devo tentar fazer um upgrade no próximo vídeo. Mano, Dessa segunda ou da primeira página, tá? Vou diferenciar dessa vez, cara, das últimas vezes que eu tirei faca aqui e tá? tal. O faca fade agora subiu muito o preço até das facas fade. E, galera, última dica pra vocês. Tem caixa diária de graça no K-Drop. Mano, o site é muito top mesmo. Pode confiar. O link tá na descrição. É hoje o maior site de abertura de caixa do mundo. Eu sou muito feliz de ter uma parceria aqui com eles e de poder retirar skins maravilhosas do K-Drop no inventário, mano. só que tudo é real. Eu realmente pego as skins. A galera, às vezes, acha que é fake. A galera, às vezes, acha que eu tenho, sei lá, alguma Coisa diferente, mas na verdade todo mundo tem a mesma chance Vocês viram hoje fazendo batalha, como é que é insano Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo Aqui no K-Drop, tamo junto, lucro demais Nesse vídeo aqui, abraço Falou